Eu percebo que muitas vezes, e na maioria das vezes, a diferença deles não é dinheiro, é sim mentalidade quanto ao negócio, é quanto à valorização do online. Você sente isso também, Filipão? Quando, tipo, o cara, às vezes tem um puta potencial, mas a parada tá aqui. Tem, a gente percebe. Tem alguns casos que a gente atende, inclusive, e outros que são até amigos, não você vê que dá pra você escalar, dá pra você crescer, dá pra você evoluir. O negócio tem potencial, mas que as pessoas têm eu não, a, às vezes eu não sei se é uma questão de medo encarar o fator ali, porque às vezes a pessoa vendo Muita gente pelo do mundo CLT, né, Olhem? Até, pega, até aqui, tá, pega... Muita gente vem no mundo CLT e tem um medo de você, às vezes, talvez acelerar, porque você está acostumado com uma parte financeira sua, você tem receio. Mas dá para a gente ir pelas beiradas, é o que a gente diz aqui. Mas a gente percebe muitas empresas travando na questão e de eu desafiar. Então, eu acho que assim a gente precisa... É entender que o marketplace ele é um desafiador. e muita gente, muita gente põe na cabeça, né, cara? Em partes, ok, em partes a gente tem que não levar o pessoal, tá? O marketplace é o meu sócio majoritário, né? É o cara que mais leva a grana, cara. Concorda em certas partes. É um cara que leva a produção, é um cara que leva uma boa parte ali, mas é o seu vendedor. É o cara que vai fazer o seu negócio escalar. Então, acho que a gente tem que é, conseguir se desafiar um pouco mais, tentar um pouco mais, talvez arriscar um pouquinho mais. Eu, acho que eu não vou arriscar algo né, que vai me prejudicar imensamente. Não, não é ser não é ser irresponsável né? É, tipo, né ninguém está falando de ser irresponsável. A gente Está falando de de arriscar ir para cima. Hoje participei de aí, muda mais do Google, cara. Dependendo do mercado livre aí muda mais do Google. E não é eu falar puta, cara. Mudou que nem para belezada vai mudar para cima de Mudou. Aí os caras já falam, putz, já vou desativar tudo, eu vou mudar, não dá pra vender mais lá. Não é isso. É você ficar é adequado. Porque os fracos vão ficando no caminho. Isso, isso não é legal. Concordo. Vão... Concordo. Vai ficando ali, gente. E hoje, quem tá ali, é forte, cara. A maioria é forte, cara. Tô aqui, te segurando. As políticas dos diferentes de cada canal. Então, quem é forte continua, quem é fraco vai vai perder. E tem uma outra, uma outra pessoa travada nisso, não querer avançar, dá um passo um pouco maior e Cara, não, vamos lá, vamos arriscar por um período. Você falou, não é ser responsável. É eu pegar o valor que eu tenho ali, não vou precisar agora e colocar ele na mesa para arriscar no meu negócio. Pode ser que eu erre? É? Pode ser, cara, eu vou errar. Tudo eu posso errar na vida, mas pode ser que eu acerte. E se eu acertar, vai ser bom.